Eu sou Frei Hilário Batiste e hoje de modo especial eu quero parabenizar o Frei Arno Guarani em nome da província São Francisco de Assis, porque para mim Frei Arno Guarani sempre foi uma referência desde quando eu era seminarista, eu admirava muito a postura de Frei Arno, postura simples, humilde, fraterna, uma pessoa muito estudiosa, de uma espiritualidade bem marcante, aonde também isso se manifestava no trabalho da vida doméstica, dentro e fora de nossa casa, de nossos seminários. Arno Guarani sempre foi uma pessoa muito estimada por todos, de modo especial por mim, e por isso hoje eu quero dizer a ele, com muito carinho, de desejar um grande abraço fraterno, uma longa vida, muita saúde, dentro de nossa província franciscana.